Boa noite, eu tô aqui para fazer o um segundo vídeo. É, eu fiz um primeiro vídeo aí e aí veio uma questão à tona aí sobre direitos autorais, né? Sobre plágio. É, fiquei preocupado e veio uma mensagem pro pessoal da cura quântica, né? Para saber se eu tava violando alguma alguma lei, alguma coisa assim, né? Enfim, é, citando a fonte, né? Como eu citei no vídeo, eles me disseram que não tem problema. Então Baseado nesse livro aqui, o Orixá Reiki, tá? do Rodrigo Romo, o, o autor da Cura Quântica Estelar. É, eu vou falar hoje sobre é, os Exus Pombagiras. Né? Esse final de semana numa.. com uma. Estava conversando com uma amiga. Com uma amiga, né? a gente passou por uma experiência juntos lá. É, e me veio a questão dos Exus e Pombas Giras, né? Bom, para quem não sabe o que, que é, né? Bom, Exu é uma, é uma egrégora espiritual que trabalha... É, grosseiramente, podia falar que Exu é a abreviação de executor. Vai, então, é como se eles fossem executores da lei divina. Né? Que eles executam a lei... É, sem, sem questionar, digamos assim. Aí, existem é, muitos estus e pombagiras, eles, é, eles usam, eles aceitam as oferendas né, que são feitas. Por exemplo, é, oferece um, um algodá, né? eu acho que é esse o nome, alguidá com alimentos para que o Exu possa realizar o trabalho. O que acontece? O... Bom, aqui vai entrar o meu entendimento, é, junto com as coisas que eu estudei, que eu li, eu posso estar enganado em alguma coisa, posso estar equivocado em alguma, alguma outra, pode ser que tenha elementos que possam, possam ser complementados, né? eu até aceito críticas. Bom, o que eu entendo é que o Exu ou a Pombagira, ele vai usar o... Ele vai usar o, a energia desse alimento, a energia ali, contida ali, para fazer uma troca de energia. Ou seja, existe uma demanda que tem que ser cortada, né? algo que tem que ser trabalhado para o que a pessoa pede. Vamos supor que a pessoa pede ah, é, é, Pede para é, resolver algum problema, às vezes é, numa questão pessoal. É, ela vai lá e pede isso para o Exu. Ah, eu tenho essa questão pessoal que eu preciso resolver. É, aí talvez o Exu fale, bom, você precisa fazer uma oferenda para o Exu, então. Você precisa fazer assim, assim, assim, assim, assim assado. Vai falar, ah, faz o dá põe isso, põe aquilo, põe aquilo, põe aquilo. Aí vai depender do Exu, se for numa casa de umbanda, do Exu incorporado, o que, que ele vai pedir. Justamente porque talvez seja ele que vá fazer é, esse... É, que vai fazer esse trabalho. Então, ele vai usar aquela energia daquele, daquela oferenda, e aí pode ter a bebida alcoólica, pode ter o cigarro, pode, pode ter vários elementos. E aí ele vai usar essa energia, o, o, a, a energia que é emanada de, de, dessa, dessa oferenda, para poder fazer como se fosse a troca energética, que é quebrar a demanda. Ele vai, tipo, aquilo gera uma energia, ele usa essa energia para quebrar a magia vai digamos assim esse é o meu entendimento porque é, a gente entrou numa questão né numa numa questão sobre o essa sobre a oferenda né e eu falei bom a gente existem exus né é, que que assim tem exu que não fuma né que a gente fala não fuma ele não usa o cigarro vai ou não usa a bebida alcoólica é, aí a gente vai, baseado no livro, né, no Orixá Reiki, tá, orixá reiki, Rodrigo Romo, <risos> tá bom, Orixá Reiki, Rodrigo Romo, tem no site dele, rodrigorromo.com.br, tá, ele tem um curso também do Orixá Reiki, baseado nesse livro, a gente vai ter assim, ele vai classificar é, Exus e Pombagiras menores em evolução, e resgate kármico para uma humanidade e seus descendentes. Aqui, é, eu vejo assim, são pessoas que estavam aqui encarnadas no planeta Terra, que faleceram, é, independente da história que tiveram aqui, enfim, foram para... no seu desencarne, na, na caminhada espiritual foram, é, viraram Exus ou Pombagilhas. Se a gente pegar os livros do é, de vários, tem os livros da editora Madras, né, eles, eles vão, tem vários contos dos Exus, tem do Capa Preta, do Marabô, tem da Maria Padilha, não sei, tem é, do Tata Caveira, são vários, vários Exus e Pombagiras que tem a sua história particular. Aquilo, ao meu entender, é a história de uma pessoa o relato da vida de uma pessoa que foi canalizada, foi transcrita por um médium, e que conta a história de uma pessoa que foi, teve sua história, mediante o que fez ali, às vezes matou muito, ou entrou numa briga de família. O, o, mais, o clássico de todos é o, o Guardião da Meia-Noite, né que eu acho que é uma, uma leitura é, nossa, essencial para entender a, quem... O que, que é a energia de Exu, como que alguém vira um Exu, né? é, recebe a oportunidade de trabalhar como um Exu, vai, digamos assim. Bom, pessoas que foram encarnadas que vão trabalhar nessa, nessa linha para poder também fazer o seu resgate, que é transmutar a coisa que fez em vida. Por exemplo, no Guardião da Meia-Noite, é, a gente tem a história do Barão, né? E o Barão, ele entra numa, numa briga é, maluca pra achar a mulher dele que... Que ele tentou tramar um negócio contra ela, e aí ela sumiu, e aí ele resgata, e ele casa... Bom, é uma história muito doida, assim, que, que tem muita muita energia de ganância, de, de poder, de luxúria, de, são várias energias ali que estão ali envolvidas, que aí quando ele desencarna, ele fica preso ao corpo dele. E num certo momento, um, um Exu resgata ele e diz para ele, bom, agora para você transmutar as coisas... Pagar a conta, vai, do que você fez em vida, você vai ter que resgatar pessoas, sacou? Você vai ter que ir lá, entrar no umbral lá, ir atrás, aí, aí a gente vai ter várias camadas umbralinas, né? Tem camadas umbralinas que são um pouco menos densas e outras que são que o negócio é na porrada, é corte de sangue, é pra mim... A minha visão é como se fosse, sei lá, uma guerra, sabe? É tipo o um filme viking, é tipo a série vikings, sabe? É sangue pra tudo quanto é lado e, e muita briga, né? Mas isso cabe aos Exus fazerem, né? Assim, eu, eu sinceramente eu não entraria numa briga, assim. é, Mas enfim, por isso que eles estão aí pra ajudar a gente né? nessas questões. Não pra pedir coisas né, do tipo, ah, acaba com a vida do meu vizinho. Essas coisas aí nunca dão certo com Exu, porque Exu não faz esse tipo de trabalho, e quem pede essas coisas acaba caindo no cavalo. Bom, enfim, voltando, é, a gente estava conversando sobre as oferendas. Então, é, eu falei, tem Exu que não é desse planeta, ele nunca teve encarnado no planeta Terra. Porque a gente tem várias hierarquias de Exu, que foi o ensinamento que eu tive no livro do Orixá Reiki. Esses Exus que ele de, denomina aqui como em evolução, é como se fosse, vai, eu. Eu fiz a minha passagem, eu vou lá e eu viro o um Exu. Eu estou em evolução ainda. Então, é, eu vou ter que usar da, do, dos elementos, eu vou ter que usar, talvez, do álcool, da, do cigarro... É, vou ter que usar de certas oferendas para poder realizar o trabalho. Justamente porque eu ainda estou ligado na energia do planeta Terra. Eu estou ainda. E também por certos apegos. Também. O, a pessoa faleceu, está trabalhando de Exu, mas ela ainda tem um, um, ela tem um contato. ainda ela, tem uma, um, um, ela foi embora com um contato. É uma pessoa que, por exemplo, fumava o um cigarro, porque a questão a respeito disso foi a questão do cigarro né? ela fumava cigarro então ela lá, no, lá depois que virou o Exu ela continua usando ela passa a usar a energia do cigarro da, da fumaça para poder eludibriar os é, os eguns e, e quiumbas e também para usar essa energia para fazer a, o trabalho né? Da, do, do, da, do corte da magia é... No livro, ele vai falar que a gente tem esses eixos em evolução e a gente vai ter uma outra hierarquia que é subindo, como se fosse vai, um chefe de falange. Então, é, imagina como se fosse uma empresa: você tem, vai lá, o caveira. Aí você vai ter o, a falange do caveira. São milhares de caveiras trabalhando na falange de um caveira. E esse caveira ele vai responder a uma outra falange que é a falange dos, dos coroados. Que aí, segundo o livro, que algumas coisas que eu lembro, você vai ter alguns coroados que já, que já tiveram encarnados na Terra, outros que não. E aí você vai ter o tronado, que é como se fosse a, a patente maior em evolução do, da, da energia de Exu. Então, tro, é, tronados, eu acho que... Pelo que eu lembro do livro, não tem nenhum tronado que esteve encarnado no, no planeta Terra. Assim, talvez se teve, foi há bilhões de anos atrás, milhões de anos atrás. É, ou veio fazer um trabalho no planeta. Né? e bom Então você vai ter é, o trono do Exu Marabô, o trono do Tatá Caveira, o trono da Maria Padilha, o trono da Maria Mulambo. E aí ele vai se desmembrando, tronado, eu acho que tronado não é um tronado, não é um cara num trono, sacou? É, um, é, um, é uma egrégora, é, assim, é, é, um, é uma energia gigantesca, onde tem milhares de almas, de Exus trabalhando, aí você vai ter os coroados, aí vai até chegar no plano da Terra. Ele diz aqui que os, os Exus e Lebaras tronados... Eles vão de sétima à décima terceira dimensão. E pelo pouco que eu me lembro, é, é, ele está falando até aqui. A maior parte dos Exus e Lebaras, Caboclos e outras hierarquias tronadas pertencem a realidades dimensionais além de 8D, da oitava dimensão. Normalmente entre 13D a 17D na média. Só para vocês imaginarem... Alguma coisa que eu lembro, assim, é que Sananda, né? Que é Jesus Cristo, é, ele, eu acho que ele está em 13a, 15a dimensão. Então, é, isso quebra um pouco, assim, né, isso acaba gerando. pode gerar até uma.. É, nó na cabeça ou, sei lá, alguma revolta, revolta não, vai, mas alguma indignação com as pessoas que estudam Umbanda, né, porque às vezes tem uma visão que o Exu é só aquele trabalhador que vem aqui, e aí se alguém, num, num, numa gira, numa incorpora um orixá, então, ah, é uma energia de luz, mas isso acho que também tem, tem muito das pessoas que também às vezes não entendem muito o que é Umbanda, assim, quem é trabalhador da casa, eu acho que, já vai compreender, compreende melhor isso, né? É, bom, não estou aqui para julgar ninguém, assim, eu estou só... É, o entendimento que eu tenho mediante as coisas que eu estudei, as coisas que eu vivenciei. Então, é, e aqui ele fala que os tronados, eles não usam é, dessas... É, eles, eles não incorporam, tronado não incorpora, mesmo porque se você incorporar alguém de 17 ª dimensão você desintegra né então a gente existem as almas que que estão mais próximas da, da, da gente que que é que, que acontece a incorporação dentro de um terreiro né é uma alguém um chutronados eu, eu acredito acredito eu que se incorporar em alguém vai pessoa, sei lá, de repente você vê, não tem mais nada lá, a pessoa sumiu, sabe, ela desintegra, ela vira pó, sei lá. É... Porque é uma energia muito intensa, uma energia que o nosso corpo físico, né, da matéria que é feita, nosso corpo, não aguenta, é, não, não suporta essa, esse gradiente de energia. Bom, e aqui ele diz, ó, não consomem álcool, é, nem criticam, orientam na lei maior de Oxalá. É isso que eles fazem. E também, e, eles vão ter tipo, um, outro tipo de, de, um outro tipo de trabalho. Né? O, certos trabalhos são realizados pelos Exus que estão mais próximos da gente. Que seria esses que ele denomina como em evolução. É, já um tronado, ele vai cuidar de coisas que, que às vezes pode estar no, no nível do nosso eu superior. Assim, às vezes tem uma magia, tem um implante a gente, que a gente nem tem ideia, a gente nem consegue ver. Mas às vezes é, talvez seja esse Exu que vai resolver essa questão. Né? E, bom, tudo isso, aí voltando um pouco, ele fala aqui também da, das dimensões umbralinas, né? que são chamadas da infradimensão. É assim, são sete. Ele fala aqui, na, na primeira infradimensão, fala assim, Trabalhadores de luz, ajuda sem oferendas, caridade, é, divisão de hierarquias e falanges de Exus e pombagiras submetidos diretamente aos tronados maiores, em vias de saltar para a nova hierarquia, como Caboclos ou voltar a reencarnar conforme o merecimento. Essa é a região onde atuam. Né? Segunda infradimensão, aí ele fala aqui que já é um trabalho de caridade com percentual de dualidade. Aqui já começa a ter oferenda, os trabalhos na esquerda. Terceira infradimensão, aí aqui já tem trabalho com sangue. Geralmente alguém vai lá e faz uma magia para pegar alguém. Né, e, sei lá, corta a cabeça de um bicho, usa o sangue, porque aí o sangue, o sangue é, é igual a oferenda do, sei lá, da bebida alcoólica, só que o sangue ele é muito mais intenso, oferecer o sangue numa, numa magia. Né? É, e aí isso amarra uma egrégora gigantesca, às vezes alguém pode ter cerca de, se foi feito uma magia com sangue, a pessoa pode ter, sei lá, por volta de 500 obsessores em volta dela, assim, né? A, que, a, infernizando a vida, o que pode causar até a morte da pessoa, né? É, bom, aí a gente vai cada vez indo para outras camadas de infradimensão. Ele vai falar da quarta infradimensão. É, também mexe muito com sangue. E aqui já está entrando o conceito de guerra, que ele fala. E vamos entrar depois na quinta infradimensão. Aqui ele fala bastante é, dos trabalhos com o mau uso da sexualidade, luxúria, drogas, corrupção, mandante de crimes, narcotráfico, é, e, e, ah, e existe essa questão também, que às vezes tem entidades que vêm e elas fingem serem Exus e Pombagira, né, para poder persuadir a gente. Às vezes, é, eu já vi muitas histórias que a pessoa vai lá no terreiro, já li né, também histórias, é, a pessoa vai no terreiro para pedir a desgraça do outro, e aí... É, se o terreiro trabalha às vezes né, numa linha, sei lá, não tem outros propósitos, aí quem ali se apresenta que fala que é um eixo, uma pombagira, na verdade não é. Ou também é muito louco, porque eu vi uma mensagem da Rosa Caveira, uma entrevista, né, com no canal do Jefferson Viscardi, é, com a Rosa Caveira que ela falava, falava, ah, dona Rosa Caveira, o cara perguntou, né, ele perguntou a senhora aceita amarração, aí ela falou, claro que eu aceito, ela falou, ué, mas você não é uma pomba gira, você não encheu pomba gira, por que você aceita amarração, aí ela virou e falou, é, filho, eu aceito, se eu não aceitar, alguém vai aceitar, mas eu aceito a amarração para amarrar essa pessoa, não com a pessoa com, que ela quer amar, ela, né? quem ela quer que amarre com ela, eu amarra essa pessoa com outra para ela para receber a lição da espiritualidade. Então aí já é um outro já é uma outra uma outra questão, né? É, enfim, é, mas existem entidades que se fazem de Chupimajira aceita a amarração, só que amarra, mas é só desgraça, né? É só coisa nada não vem nada de bom, né? É, bom a gente vai entrar na sexta infra dimensão é, aí aqui já tem o conceito de escravo é, é, também é, é, é uma energia já aqui é, é, dificilmente alguém consegue ele já começa aqui a falar que dificilmente alguém começa alguém consegue é, adentrar nesse nessa camada né, onde já tem as bolhas que ele chama de bolhas da cara, é... aliás umbral é uma bolha da cara, né? É... Bom, enfim, eu tô cheio de vírgula aqui, né? Não vou editar o vídeo. Bom, a sétima infradimensão ele fala que já é o reinado da dos, dos sei lá, da egrégora. dos seres que estão aí que são os, os mandantes de todo de toda energia negativada do universo né e ali é, ali já é que segundo ele fala aqui ali já é um reinado que é só com o arcanjo miguel mesmo assim é, ali já vai estar tá, ele fala os domínios de leviatã astarote Baphomé. As Marduk e já que já entra já na realidade dos, dos dragões já né da, que ele fala da ordem do dragão negro que para mim já entra nessa realidade né, que ele fala das naves né as naves é, dos, an, dos famosos anjos caídos naves de guerra enfim é, aí a, levando em conta essa questão das infradimensões... e dos tronados dá para ver que talvez um eixo é, em evolução dificilmente ele vai descer numa sétima infra dimensão porque ele também não tem é, um, um aparato energético para se proteger das dessas energias né como a gente né a gente é, a gente não tem um proteção, às vezes, suficiente, a gente precisa de uma hierarquia espiritual para proteger a gente de certas coisas, né? pra, porque a gente não consegue ir, ir adentrar esse, essas camadas. Então, eu, é, resumindo, a questão era, era em torno dessa coisa, assim, ah, a Pomba Gira ou o Exu, ele vai ter, tem que ter oferenda, não, não tem? É, isso vai depender muito do tipo, da, da, da entidade também. É, a entidade que vai pedir, né? A entidade vai falar, não, coloca isso pra mim, coloca aquilo. Ou às vezes, se você vai fazer uma oferenda para pedir né, uma abertura de caminho, às vezes para pedir um emprego, pedir para melhorar a vida, né? Que Eu acho que você pede, ah, eu quero melhorar a minha vida, vai fazer uma oferenda, aí você oferece o que você tem, né? Sei lá, se você tem. É como se você partilhasse com alguém, né? Você tá aqui e você tem um. Um pão. Recheado. Já que eu sou vegano, estaria recheado com. <risos> com, com Com soja. Com, com tofu. Né? Mas vamos supor que você tem lá o seu. A, a, o seu prato, um arroz e feijão. É como se você partilhasse com alguém. Você pega a metade do prato e você come a outra metade você coloca na oferenda lá para o Exu, acende uma vela, faz um rezo, é, por favor, Exu, me ajude a abrir os caminhos. Então, ele, ele a, a, as entidades vão ver o, o grau de humildade de dedicação que você está pedindo as coisas. né é, Mas aí, quando você já tem uma relação mais forte, né? Já já tá uma relação também já direta com o Exu. Às vezes ele manda também por ito, intuição, né, para sua intuição pela na sua intuição, falando: "Eu preciso de uísque". Então, aí você vai lá e compra o uísque, né, e tal, e coloca o uísque, coloca a bebida alcoólica, tal lá, porque às vezes ele é, porque é o trabalho daquele Exu, ele vai, ele vai precisar usar esse elemento, ele vai precisar usar o elemento do álcool, ele vai e assim, ele não, é, o Exu não vai beber o álcool, ele vai usar o elemento, o elemental do álcool, é como se fosse fazer uma asepsia, né, um limpar. É, e aí, é, por isso que tem esses casos né, dos Exus e Pombagiras. giras ah lá, o Exu lá no, no terreiro, lá ele bebe todas. É, acho que não, <risos> acho que é o médium que está querendo beber, viu? Enfim, é, bom... É, o vídeo está quase meia hora, cara. Nossa, eu falei bastante. É, bom, enfim, tô só que abranger um pouco o assunto dos mistérios de Exu e Pombagira. É muito extenso, o estudo é muito profundo. É uma energia muito, sabe, que dá para aprender muita coisa com eles. Né? São trabalhadores incansáveis. Né, para trazer o bem-estar né, para nós aqui. Então, relembrando também o que essa amiga minha disse, né é, poxa, você vai lá, coloca um copo sujo para o Exu. Você beberia num copo sujo? Não, né? Então, por que você tá oferecendo um copo sujo para o Exu? Ou para a Pombagira? Então, ele é, ele é um irmão, né? Você vai oferecer um... Um copo sujo para uma pessoa que você gosta, <risos> tipo, falar: ô, oh, toma, toma aí essa água aqui nesse copo sujo que eu não lavo há três meses. Não, né? Então a gente. É um respeito, né? Um cuidado, um carinho. Tendo o carinho com a entidade, ela também vai ter carinho com você, né? E é uma questão não de. Ah, eu vou ter o carinho porque assim eu vou ganhar as coisas. Não, não é. É uma questão de respeito, é uma questão de, de irmandade, digamos assim. Bom, é isso, o vídeo fica por aqui hoje, esse meu segundo vídeo. Para quem tiver interesse, esse é o livro, ó, Orixá Reiki. É um livro muito rico em informação, do Rodrigo Romo. É... Eu li o livro inteiro e, nossa, cada vez que eu abro, é, são mais coisas ainda que eu vou aprendendo, que eu vou reconectando, até com os Exus e Pombagiras, que às vezes eu tenho mais contato, assim, coisas que eu nem lembrava. Nossa, justamente porque ele fala aqui os mistérios, né, os mistérios de Exu e Pombagira. Enfim, é, para terminar, Exu não é o capeta, né, como as pessoas acreditam, e Pombagira não é prostituta. Enfim, aí cabe a cada um procurar o porquê. Né, de por que, que não é o capeta e por que, que não é prostituta. Aí vocês vão entender é, que existe ali um, uma grande, um grande equívoco, né? um, um, grande, um holograma para poder afastar também as pessoas dessa energia que não necessariamente é, um Exu precisa vir é, com capa e cartola e dando risada igual louco. Tem Exu que é mais contido, tem cara que é mais fino, o cara vem de terno e gravata, não sei. Ué, o Zé Pilintra, né? Todo arrumado. É, enfim, não existem regras. São trabalhadores que estão trabalhando numa falange, né, num trono. Então, o trono vem lá do tronado até o eixo menor, aí é como se fosse uma empresa, você está trabalhando numa empresa, lá, a empresa, o trono, né? Foi em trono, não empresa, o trono, o trono da Maria Padilha. Então, milhares de almas, né, desde lá da 17ª dimensão até aqui a quarta terceira, quarta dimensão, né? Até os eixos que incorporam em giras, né, e tal. Bom, é isso. Mais um vídeo aí, o segundo vídeo que eu tô postando, e é isso. Gratidão a todos aí pelos por ficarem aí para escutar. E coloquem seus comentários aí, aceito críticas e toques, se eu tiver deslizado em alguma coisa, se eu tiver falado alguma besteira também, por favor, falem aí. Adeus. Adonai, Laroie